Em 35 dias eu fiz uma renda de R$ 1.900 reais com a venda desses três sites. E de lá para cá, professor, eu venho só só me aprimorando mais. Lógico que não foi uma coisa tão fácil, tá? Eu estive, eu assisti assistia e assisto todas as aulas, estou em todos os encontros, os encontros que a gente tem dos núcleos, né, que é com os embaixadores, eu, tô, eu procuro estar em todos. É, faço lives com os colegas para a gente se desenvolver também nas redes sociais, a, a aumentar a audiência aí. Então, assim, a gente já faz um network com as pessoas da comunidade, então tem algumas parcerias com, com colegas aqui da comunidade que também já começaram a dar certo. Então, assim, de fevereiro que eu entrei para agora, o, o desenvolvimento que eu, que eu tive é muito grande, e eu posso dizer que para mim era inacreditável naquele momento. Até quando a Eliane me ofereceu, eu falei para ela, falei, ah, esse negócio de afiliado eu não quero, porque eu já, já faz quatro anos que eu estou fazendo e não dá certo. Em 30 dias de comunidade eu já estava ganhando como afiliado, eu consegui fazer as vendas. O que eu não consegui em quatro anos, em 30 dias eu consegui ali na comunidade. Então hoje, assim como o Celso, eu tenho a renda da, da venda do site, né? a recorrência das manutenções lá que eu faço com o fechamento do site, e a venda do afiliado também é uma renda para mim, a recorrência da ferramenta. Então, além disso, também algumas pessoas me procuraram, queriam, queriam, queriam conhecer a ferramenta, eu mostrei a ferramenta para eles e algumas pessoas adquiriram a ferramenta através do meu link de afiliado. Então, quer dizer, a gente vai é ali... É de todo lado. É, acaba surgindo oportunidade de todos os lados. E agora, nesse momento, uma colega aqui da comunidade, a Gislaine Reitman, ela tem o Instituto Reitman, e ela me deu a oportunidade de desenvolver o site para ela. Então, a gente está finalizando o site, acho que sábado ele está finalizado para entrar no ar. Então, vem desenvolvendo muito e, e, assim, eu comecei a me estruturar no marketing em fevereiro. Me estruturei ali, a suguei tudo que vocês tinham para me ensinar e ainda sugo, porque... Eu costumo dizer que eu não sei nada ainda, estou aprendendo, estou engatinhando. E em abril, seguindo as orientações de vocês, eu abri o CNPJ, posso dizer que o meu negócio saiu do papel no dia 26 de abril, e hoje tem CNPJ, hoje emite nota fiscal, hoje tem uma logomarca. Já fechei de ontem para hoje mais um contrato, então, advento e pouco aí. Caramba, velho, eu não sei... Gente, eu estou aqui anotando no bloco de notas as coisas que você está dizendo, né? E fevereiro, fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. Março, abril, maio, junho. Quatro meses. Quatro meses. 30 dias para empreender. Você levou 35 para começar a colocar o primeiro dinheiro no bolso, né? E assim, professor, quando eu fiquei, né? Teve a situação do desemprego, o final de 2020, eu tinha acabado de adquirir meu apartamento. Então, a minha maior preocupação era como que eu vou pagar eu vou agora. Pagar as e hoje, graças a Deus, com o que eu aprendi aqui na comunidade, com o que eu estou desenvolvendo, eu pago meu apartamento, eu consigo ter a, a minha tranquilidade né, financeira ali que eu queria ter quando eu estava trabalhando no CLT e não conseguia. Então, hoje eu consigo só com o que eu aprendi aqui e com o que eu estou desenvolvendo.